Doutor Alcides Dalé fez a seguinte pergunta em 1948, viajando pelas estradas da Itália ao observar o design dos carros da época. Se você mora em um bairro exclusivo, em uma casa cujo projeto você mesmo sugeriu, se a decoração é de seu gosto exclusivo, se você é uma pessoa da sociedade habituada a seu clube exclusivo, e a um círculo selecionado de amizades. Se você é, enfim, uma pessoa de gostos exclusivos, como compete a sua educação e a seus meios de vida, por que não poderá você possuir, também, o seu carro exclusivo? Ao voltar a São Paulo, a ideia não mais o abandonou e, aos poucos, foi se equacionando em busca de uma solução industrial para que também houvesse no Brasil um carro exclusivo, criado para a personalidade do seu possuidor, a seu gosto, e que, por ser o único com seu desenho, resistisse à imposição da moda, ditada por um mercado de muitos compradores, baseada na produção em massa. Em 1953... Oliviero Monarca deixou sua oficina em Assisi, na Itália, e veio para o Brasil com a família para conquistar maiores objetivos. Formado na Escola Cotidiana do Trabalho, profundo conhecedor de sua profissão, que aprendera nos institutos industriais, só precisava da parceria e incentivos de alguém com as mesmas ideias. Foi então que Oliveiro Monarca conheceu Alcides Dalé e fundaram em 1954 a Sociedade Carrocerias Monarca Limitada, com instalação de suas oficinas na rua Manuel Dutra, 298, hoje bairro da Bela Vista, em São Paulo, capital. Na Carrocerias Monarca, Oliveiro e seu irmão, Mário, passaram a construir carrocerias de automóveis sob encomenda, todas diferentes entre si, com estilo, características técnicas e detalhes de acabamento exclusivos. Ao gosto do cliente, as criações da dupla oscilavam entre linhas puras, emulando carros esportivos europeus e carrocerias carregadas de cromados e formas futuristas. Esses foram os primeiros carros fora de série nacionais. Dois modelos podem caracterizar a primeira categoria da produção da monarca. Um foi um Spyder, construído sobre o chassi francês Sinca, chamado de Sinca Sport, para o piloto Celso Lara Barberi. Paulista da cidade de São Manuel, Celso Lara Barberi era um piloto que começava a despontar e que viria a se tornar o primeiro tricampeão da prova de 500 km de Interlagos. Celso Lara Barberi sempre gostou de carros novos e possantes e os guiava de maneira mais esportiva possível, sempre no limite, e em 1955 mandou construir um carro esporte exclusivo na Monarca, carro esse que contou com a participação de Tony Bianco pioneiro na fabricação de autos de competição na época, iniciando seu trabalho no Brasil, onde também conheceu Anísio Campos, icônico designer brasileiro. A construção dos carros era artesanal, com as formas da carroceria obtidas em arame com cada chapa moldada a martelo. O Torino Bianco, ou simplesmente Tony Bianco, em 1952, imigrou para o Brasil e, após um curto período no interior do estado, mudou-se em 1954 para São Paulo, capital, onde começou a trabalhar na Carrocerias Monarca, ajudando a construir carrocerias de automóveis sob encomenda. Seus dotes mecânicos foram logo reconhecidos e, em 1957, foi convidado a se transferir para a oficina de Nicola e Vitor Lossaco, que preparava veículos para a competição. Lá, projetava chassés tubulares e, usando motores importados, montava carros para provas nacionais. E, em 1959, projetou o primeiro Fórmula Júnior brasileiro com chassi próprio. O outro modelo foi um Porsche Spider Monarca também de dois lugares, com o qual Oliviero Monarca ganhou o prêmio de originalidade na exposição do Quarto Centenário de São Paulo. O desejo do empresário João Arrebelato foi colocado no papel por Oliviero Monarca, em parceria com Anísio Campos, e construído por Danilo Grazi, montado sobre um chassi de Volkswagen Sedan, e utilizando componentes de um Porsche 356A, inclusive o motor, com um estilo único, mesclando linha dos Cadillacs na traseira ao estilo dos pequenos roadsters ingleses do pós-guerra. Mais dois minicarros, estes sem portas e com motor estacionário, foram produzidos. Inclusive um deles, Juscelino Kubitschek, andou Além de outras unidades personalizadas, como a personalização do Ford do próprio Alcides Dalé, do Cadillac produzido para sua esposa, Dona Teresa de Toledo Lara Dalé, o Cadillac de Oswaldo Soares Leite Ribeiro, do Fiat de Roberto Machado de Almeida, da Lancia de Vicente Oscar Hugo e do Porsche de João A. Rebelato. A produção da oficina a primeira iniciativa do gênero na América do Sul, se concentrou nos modelos mais extravagantes, geralmente tomando grandes automóveis norte-americanos como base. A Carrocerias Monarca foi a primeira organização que trouxe para a história da indústria brasileira a primazia de tal empreendimento. Também foram feitos o Jaguar XK El Puma, preparado para Oliver Green Ways, o Cadillac Navona, encomenda de Luiz Aranha Neto, e o Lante Aurélia El Zorro, criado para Rui Machado de Almeida, que mostravam todo o potencial da Monarca. Um único exemplar dos carros feitos pela carrocerias Monarca existe hoje e passou por um longo processo de restauração. A restauração do modelo realizada pelo experiente restaurador de autos antigos Ricardo Hoppe, levou cerca de três anos. O carro foi encontrado abandonado e chegou à sua oficina com muitas modificações que não eram originais, inclusive utilizando um motor Volkswagen 1200 e em péssimo estado de conservação. Parte do processo de recuperação do carro foi acompanhado pela filha de Oliviero Monarca, Oriana Monarca-White, que atentamente presenciou a volta do carro à originalidade. Na mecânica, foi finalizado com um motor Volkswagen 1600 a ar. Ricardo Hoppe utilizou apenas duas fotos como pesquisa de dados para restauração, as quais traçou a proporcionalidade das medidas do carro usando como base a roda de um Volkswagen Kombi que aparecia ao lado do carro, além de algumas fotos de revistas da época e informações fornecidas por Tony Bianco e Danilo Grazi, este, o construtor do modelo, para buscar a máxima originalidade do mesmo, que atingiu um resultado grandioso, apresentado no primeiro Clássicos Brasil, evento que reuniu, no final de janeiro de 2015, no Clube Hípico de Santo Amaro, os mais belos exemplares de automóveis, garantindo ao Monarca 1954 o prêmio na categoria JK, de veículos fabricados até 1960. Com isso, os veículos produzidos pela carrocerias Monarca Fizeram parte de uma importante época da nossa indústria automotiva em um período de nascimento do setor e hoje conta com um exemplar para a preservação de sua história.